E aí pessoal, bem-vindos de volta ao nosso mini curso de Unreal para SketchUp E nessa videoaula nós vamos é, tratar aqui a poltrona e o sofá é, O que é legal a gente fazer? A gente sabe aí que ela está com... A gente vai clicar aqui em geometria oculta A gente sabe que ela está com bastante polígono Tanto a, a, o sofá quanto a poltrona a gente vai tentar otimizar um pouco disso, deixar um pouco mais leve, um pouco mais low poly. Né? E a gente, vai, a gente copiou esse, esse sofá aqui para um outro arquivo, um outro SketchUp. Que, para que a gente possa fazer edição sem trabalhar com todo o contexto. Né? Então, para ficar de uma forma mais, mais tranquila. Então a gente vai vir aqui, vamos colocar em monocromático. Vamos selecionar aqui a parte inferior. Agora a gente vai procurar aqui o plugin ArtSan. O Artisan ele possui uma ferramenta que é redução de polígonos e a gente vai aplicar aqui uma redução de 50%. Vamos aguardar e vamos, vamos observar aqui o resultado. dependendo do objeto, tá? É, o da malha, né? É, esse processo aqui de redução, ele demora, tá? Ele demora bastante, né? Se você tiver, por exemplo, fazendo uma redução de 10%, 20%, aí vai ser mais rápido, OK? Então observe aqui que a gente fez uma redução de 50%. Olha aqui como é que já ficou. E se você quiser fazer de novo, você ainda pode fazer novamente, tá? você pode fazer mais uma vez aqui essa redução, eu vou reduzir de novo 50% para você ver, tenta observar aqui que essa triangulação, né? essa, os polígonos eles vão ser, é, vai se reduzir esse número de polígonos, só tem que tomar cuidado com, com o detalhe da mesh, né? porque essa mesh como é um sofá, ela tem algumas ondulações e tem essas duas partes aqui, que são as partes que, que mostram pra gente como se fosse uma costura ou uma emenda do tecido, então dependendo da, se você otimizar muito, pode ser que fique muito quebrado e fique visualmente ruim. Uma vez que você fazendo essa redução de polígonos, outra coisa que acontece tá, e vai acontecer com você é que a mesh ela, muitas das vezes acontece aqui, quebra de arestas, né? a aresta ela fica sobressalente, é como se fosse, ela sobrepõe com, com uma face ou com uma outra aresta e fica com aspecto ruim, então isso precisa ser corrigido manualmente. Vamos aguardar mais alguns instantes. Bom, então tá aqui. Observe que já foi feito a redução. A gente pode colocar aqui, tirar esses profiles. Se a gente tirar a geometria oculta, você vai ver as quebras, né? A parte de baixo até que não, aparentemente não teve quebras, mas a parte superior aqui a gente tem algumas. E a gente consegue ver aqui que já deu alguma suavizada, tá? Você pode, se você não quiser suavizar o que já está bem suave, é, sutil você pode vir aqui selecionar por exemplo ah, eu quero reduzir esses polígonos só da frente você pode selecionar aqui por exemplo só essa parte aqui e aplicar uma redução por exemplo 30% Ó, que bacana ok então agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai a gente acabou quebrando aqui quebrando aqui uma quebra aqui também. E fora aqui, aqui de cima. Então vamos concentrar é, esta aula nessas correções. Então você vem, deleta, aqui está sobreposta, e faz aí a correção. Se você não fizer isso, lá na, na real obviamente vai ficar ruim. Né? O cálculo de, de de iluminação do, do objeto, ele vai apresentar aí um, um, um, um sombreamento, com um erro, né? então a gente precisa fazer essa correção. Aí você pode falar assim, como é que eu visualizo quando está quebrado? né? Nem sempre, como a gente está utilizando aqui a, a visualização no modo monocromático, é justamente para facilitar quando a gente está com textura aqui assim fica difícil então você bota em monocromático e faz esse movimento com o seu modelo para que você visualize geralmente ele fica com um gradiente cinza tá? para facilitar aí a visualização e assim a gente vai consertando as arestas que estão quebradas ou, ou sobrepostas para que o modelo fique perfeito, não real tá? eu vou dar uma pausa nesse vídeo para a gente ganhar uma velocidade e eu volto em seguida com o objeto já com, com essas correções bom galera, a gente já fez praticamente todo o tratamento desse pedaço do objeto e observe né, como é que ficou praticamente está tudo ok tem um, um pequeno erro aqui um outro aqui a gente vai vamos acertar aqui com vocês então você coloca em geometria oculta para que você possa visualizar e manipular esta que está com problema ok que a gente também está com probleminha aqui esse, esse tipo de, ser, de, de trabalho que a gente está tendo, lembrando que é uma vez, né? quando a gente estiver trabalhando com esse sofá, ele já vai estar tá editado, então a gente não vai ter esse trabalho novamente, mas é um trabalho que precisa ser feito, a não ser que você arrisque e coloque aí o seu, o seu modelo da forma que ele veio lá na, na real. Pode ser que fique bom a questão do peso da malha, como pode ser que fique pesado. Então, como a gente não quer correr o risco, a gente está, antes de tudo, já fazendo, antes do mapeamento ver a gente está dando uma tratada no, no, na mesh, ok? Faltou aqui né, antes que passe despercebido. Todo, todo objeto que você for dar algum destaque Ele deve ser muito bem checado né? Todos as, os detalhes dele, porque Quando você for gerar o render, a imagem final Ele vai ficar evidente Então, no nosso caso aqui, esse sofá ele vai, ele vai receber um, um cuidado especial, porque ele vai sair Na parte... Vai, vai ser um dos objetos principais da cena, então a gente tem que tratar ele, a gente não pode deixar ele de qualquer forma. Mas se você tiver na cena um objeto que ele não tem tanta relevância, então você não precisa perder ali o tempo dando detalhe porque você já previamente definiu que você não vai dar ênfase nele. No caso de tomada de. fazer um take, uma animação, você sabe que você não vai dar o destaque no objeto, então você não perde tempo tratando o objeto digamos que se, nesse caso seria um objeto descartável, digamos assim Então, quando você for trabalhar pensando na um real, você já deve já pensar no produto final, o que, que você vai fazer, vai fazer perspectiva qual, onde vai ficar a câmera, onde você vai focar se for fazer um vídeo como vai ser esse vídeo, qual objeto vai ser o objeto de destaque para você não ter aí problemas, tá, então, a gente está aqui, bem dizendo encerrando esta parte deste sofá, tá, o que, é que nós vamos fazer, a parte de baixo está ok, a gente deve fazer o mesmo procedimento no restante do objeto, tá, e observe que o sofá está como um, um grupo, né? Então a gente vai explodir ele agora. A princípio a gente vai, a gente vai explodir novamente e vai deixar ele por partes, A tá? base, assento, almofadas, ok? Eu vou, a gente vai interromper esta aula agora. Eu vou terminar aqui. Com a preparação das mechas. Né? Talvez eu reduza um pouco de polígonos. Daqui de cima. E na próxima aula a gente já vai entrar fazendo o mapeamento. Tá bom? Então até a próxima.